Sejam muito bem-vindos. Hoje temos uma reportagem muito especial para vocês sobre as alterações climáticas. Desde que nos deparámos com este vírus, que as alterações climáticas foram um pouco esquecidas e tudo o que está a acontecer no nosso planeta também. Como sabemos, o foco passou a ser o Covid-19, mas devido ao confinamento o nosso planeta relevou várias melhoras. Vamos agora fazer algumas perguntas e vamos tentar perceber junto das pessoas o que eles acham sobre este tema. Então, a primeira questão é, o que é que a pandemia nos vai ensinar sobre as alterações climáticas? Vamos ver? Olá, muito obrigada pelo convite. Ao responder da sua pergunta, o que a pandemia nos vai ensinar sobre as alterações climáticas é a poluição, seja fabril ou automóvel? Por exemplo, as emissões de gases poluentes caíram cerca de 25% na China. A segunda pergunta é, concordam com as 5 R's? Acham que são uma, uma boa solução para melhorar o nosso planeta? Quando é possível melhorar o meio ambiente, elementos naturais e diminuir o impacto da ação humana sobre o ambiente? Terceira pergunta. Conhecem a chamada economia verde? O sistema económico é compatível com o ambiente natural e socialmente justo. Para o desenvolvimento sustentável e sem degradar o meio ambiente. Quarta e última pergunta. Que mudanças devemos adotar para ter uma vida mais saudável? Para responder essa pergunta, algumas das mudanças que nós podemos fazer para ter uma vida mais saudável é como, por exemplo, reduzir a poluição, andar mais vezes de bicicleta ou a pé, termos cuidado em deixar a luz ou a água ligada e fazermos a reciclagem. Por fim, tenho que agradecer muito aos nossos convidados por terem respondido a estas perguntas e por terem colaborado e a vocês também por estarem desse lado. Muito obrigada e espero que tenham gostado. Até ao próximo programa.